Alegria Invade Meu sentimento Pois eu sei Amigos que já partiram Eu vou rever E quando eu lá chegar Pra sempre irei cantar Sabendo que nunca mais Eu vou morrer Talvez meu corpo As trombetas com grande poder no céu soar, então meu corpo purificado vai ressuscitar. E quando eu lá chegar, Jesus vou abraçar, amigos que já partiram. Vê é. I